Glórias a Deus! Mais uma vez, cumprimento os irmãos ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Se você não tem, acompanha conosco, porque a Palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. A Palavra de Deus ela é alimento para nossa alma. E como disse Isaías, ela jamais volta vazia. Ela surte o efeito a qual foi enviado. O livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, trouxe sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele respondendo, ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Glória a Deus. Meu querido, eu quero que você preste bem atenção nessa palavra que Deus tem para essa manhã, para o nosso coração que é uma palavra de ensinamento, uma palavra de fé, é uma palavra que realmente reforça a nossa fé diante de Deus. Perceba que esse homem, a Bíblia vai dizer que Jesus chegando na cidade, esse homem se aproxima de Cristo, ele era leproso, um homem que ele não poderia estar ali naquele lugar onde ele estava naquele momento, era um homem que, certamente, ele tinha ido até o sacerdote, e o sacerdote tinha avaliado a sua situação, porque essa era a lei. O leproso tinha que ir diante o sacerdote, e o sacerdote avaliar a sua situação. E aquele homem, quando era comprovada a sua lepra, ele tinha que ser excluído da sociedade, ele não poderia estar no meio do povo, ele tinha que estar num lugar separado, para não contaminar mais pessoas. Então era um homem que já tinha morrido todos os teus sonhos, de acordo com o olhar dos homens. Mas uma fé se estabeleceu no coração daquele homem. Uma fé muito grande se estabeleceu no coração daquele homem, porque ele tinha ouvido, aleluia, dizer a respeito de um galileu, de um homem chamado Jesus, que passava, e por onde ele passava, ele fazia muitos sinais e maravilhas. A ponto de até os mortos se levantarem. E ele ouviu dizer que Jesus fazia todos esses sinais e maravilhas. E a palavra de Deus vai nos dizer que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então quando a palavra de Deus ela faz morada no nosso coração, ela encontra terreno fértil. Se cumpre a palavra de Efésios capítulo 2, que a graça de Deus e a sua fé... É colocado em nós, porque não somos salvos por nós mesmos, pelas obras, mas pela graça e a fé que Deus coloca no nosso coração. Aleluia! Fé você não se encontra assim, de qualquer maneira, mas Deus, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, Ele coloca a fé no nosso coração. E a Bíblia vai dizer que aquele que acredita que Deus existe, que é necessário que creia nele creia que ele existe, se chegue até ele e que creia que ele é galoardoador daquele que o busca. Ele é galo ardoador daquele que busca. E esse homem procurou, procurou Jesus, ele buscou, aleluia, aquela fé foi colocada no coração daquele homem, aquele leproso, mesmo correndo risco de vida, mesmo correndo o risco de ser apedrejado, e o povo encontrar ele naquela situação, mas ele foi em rumo ao seu milagre. Ele foi em direção a Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e vida com abundância. E a Bíblia vai dizer que todos, sem exceção, que eram levados até Cristo, eram curados. Sem exceção, meu querido. Aleluia. Se você se chegar até Cristo com fé, porque a Bíblia também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse homem chega com a fé tamanha diante de Cristo. E a fé desse homem me impressiona muito. Preste bem atenção, esse homem necessitava de uma cura. Esse homem necessitava ser limpo, porque talvez ele estava longe até da tua família, porque ele estava excluído. Ele vivia uma vida miserável e triste, solitária. Talvez não ficava tão solitário, porque talvez ficava junto de outros leprosos, mas não era uma vida que ele queria. Talvez se você está vivendo uma vida que você não quer, você que é Cristo. Você acha chega a Cristo com fé? Porque ele pode todas as coisas. E esse homem se chega a Jesus e a Bíblia vai dizer que ele se prostra aos pés do Senhor. Ele se humilha nos pés de Cristo. Aleluia! E aí que eu vejo a fé muito grande desse homem, ele diz, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me limpar. Aleluia! Esse homem não colocou Jesus contra a parede, esse homem não determinou, é hoje que eu quero, não. Ele deixou entregue a vontade de Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, para nós renovarmos o nosso entendimento, para nós podermos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia também vai nos dizer que nós não sabemos nem pedir. Nós não sabemos nem orar. Tiago vai dizer que quando nós pedimos, nós pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Mas quando você entrega a tua vida, seja o que for que você necessita, na mão de Deus, a vontade de Deus, você pode ter certeza que a, a página é virada, a história é mudada. Perceba que Jesus se comoveu de íntima compaixão da fé desse homem, ele precisava de uma cura, mas ele não pediu para ser curado. Ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes. E prostou os seus pés e o adorou. Aleluia. Ele estava dizendo, Senhor, se tu me curares, eu te adoro. Se tu não me curares, eu te adoro também. Porque tu és o Senhor da minha vida. E ele se prostou os pés de Jesus. E Jesus, vendo aquela cena, aquela fé imensa daquele homem, ele disse, a Bíblia vai dizer que ele estende a tua mão. Aquela mão poderosa, aquela mão que cura. Ele estendeu a tua mão, colocou sobre ele e disse: "Eu quero, filho. Seja limpo". E a Bíblia vai dizer que na mesma hora ele foi curado. É. Aleluia. Se você crê, se você tem fé suficiente neste momento, se você não tem, também perça aí. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus querido, Deus de misericórdia, Santo e amado Deus, neste momento eu peço a Ti, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, que é onipresente, possa estar, Senhor Deus, neste lugar conosco, mas também possa estar em cada um neste momento que está orando conosco, Pai. Cada um que possa estar com Teus olhos fechados, cada um que possa estar com as Tuas mãos estendidas para o céu, cada um que possa estar com o Teu joelho em terra, Senhor Deus, adorando e orando e clamando a Ti, ó oh Pai. Alcança essas vidas, ó oh Deus. Som dos corações, som das mentes, som das vidas, oh Pai. Seja qual for a lepra que esteja necessitando de ser limpada, limpe nesta manhã. Faça a tua vontade, faça o teu querer, segundo a tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor.